que a estratégia é uma ferramenta essencial para otimizar processos e conseguir gerar melhores resultados, isso a gente já sabe. Mas como fazer isso adequando ao seu estilo de liderança uma forma mais estratégica, mais planejada, mais organizada para gerar melhores resultados? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Sérgio Carvalho, gestor de projetos educacionais da Bravend e neste vídeo nós vamos falar sobre a liderança estratégica. Primeiro passo, o que é estratégia? Estratégia é uma forma de organizar, uma forma de estruturar um determinado processo e conseguir enxergar a visão macro das variáveis que fazem parte daquela circunstância. Ou seja, ter uma estratégia, conseguir pensar no todo, conseguir organizar as informações, levando em consideração essas variáveis. Ou seja, é uma preparação, é um planejamento muito bem feito, onde você consegue ter uma visão ampla e se preparar para as circunstâncias necessárias. Então perceba, estratégia é fundamental. Quando nós falamos de uma atuação corporativa, de uma atuação empresarial, é necessário que você tenha estratégia para montar a sua carreira, para estruturar a forma como você vai crescer, quais promoções, como você vai mudar de posição e na estratégia empresarial, como a sua empresa vai crescer que clientes que você vai obter, como você vai negociar, como você vai expandir sua operação. Perceba, estratégia é fundamental para o desenvolvimento de uma empresa, para o desenvolvimento profissional, para o desenvolvimento de uma boa, um bom planejamento, uma boa forma de gerir os seus recursos. Ou seja, quando nós falamos de estratégia, estamos falando de alocação de recursos otimizada. Ou seja, a melhor forma de utilizar os nossos recursos. Quando nós falamos de estratégia, nós estamos colocando o planejamento para a realização de um objetivo. Ou seja, qual é a meta? Qual é o objetivo? O que nós queremos alcançar? Este é o primeiro passo. O segundo, o que eu preciso fazer para chegar lá? Ou seja, qual é o meu planejamento? Como eu vou realizar? A estratégia vai ser definida com base naquilo que eu quero alcançar e em como eu vou chegar lá. Esses são os dois elementos que são aí a chave para você estabelecer uma boa estratégia. Quando nós falamos no contexto da liderança estratégica, o que precisa ficar claro, o ponto principal, o que vai ficar acima, é a estratégia da empresa. Se a estratégia não está sendo seguida, se o olhar está sendo mais para outras coisas e a estratégia fica de lado, esse não é um movimento de liderança estratégica. A base tem que ser processual, os fluxos, a forma como aquela visão macro está sendo colocada em ação. Beleza, Sérgio, entendi a importância da estratégia, entendi como ferramenta a liderança estratégica pode contribuir para o meu dia a dia. Agora, quais são as vantagens de trabalhar? com esse tipo de liderança. O primeiro deles, com certeza, é a alocação de recursos otimizada. Ou seja, você consegue pensar melhor e estabelecer um planejamento mais eficiente colocando como você vai utilizar os seus recursos. E esses recursos envolvem pessoas, envolvem processos, envolvem fluxos, recursos financeiros, em como você vai estabelecer o objetivo, como você pensa em tudo isso antes para estabelecer a estratégia, você consegue otimizar como será utilizado aqueles recursos, como eles serão utilizados no dia a dia, como aquilo irá impactar na operação. E a segunda vantagem é que tem o foco no longo prazo, ou seja, você consegue olhar para uma distância maior porque você leva em consideração um período de tempo maior. Então você consegue ter uma visão do hoje, do médio prazo e do longo prazo. Então, com uma visão mais abrangente, prevendo maiores situações, você consegue estabelecer aí um ritmo de liderança muito mais assertivo no dia a dia da operação. Beleza, Sérgio, gostei. Entendi a importância, agora eu quero fazer. Como é que eu coloco em prática a liderança estratégica? Primeiro passo, defina os objetivos, as metas, aquilo que deve ser realizado, aquilo que você quer alcançar. Segundo passo, defina as ameaças e as oportunidades, ou seja, o que pode impactar negativamente naquela estratégia, no alcance daquele objetivo e o que pode potencializar, o que pode melhorar e facilitar a busca por aquele resultado. Perceba, estabelecendo o objetivo e olhando o cenário e o que vai impactar positivamente e negativamente, você consegue ter uma visão mais estratégica para aí sim pensar no passo 3, que é estabelecer um plano, eu vou fazer as seguintes atividades, as seguintes tarefas para realizar e concretizar o meu objetivo. Por fim, você estabelece quem são os responsáveis e faz o acompanhamento para garantir que a estratégia está caminhando no sentido ali que se espera, galgando os resultados é, intermediários positivos para que se alcance o grande resultado no final. Quando nós falamos de liderança estratégica, de pensar a estratégia, de colocar foco, é realmente olhar para aquela circunstância e conseguir realizar mais, conseguir colocar ênfase naquilo que você quer concretizar. Então, um exemplo, você quer melhorar as práticas de sustentabilidade, de ESG dentro da sua companhia. Isso não está no foco, isso não está no radar, você trabalha isso de forma secundária. Você quer que isso faça parte da estratégia da empresa. Então você vai estabelecer um objetivo que vai ser alcançado, quais são os objetivos, quais são as metas, quais são as oportunidades, quais são as ameaças. E dentro desse cenário, o que vai ser feito e por quem será feito. Com isso, dando essa ênfase, colocando isso no papel, estabelecendo o que deve ser feito, fica muito mais fácil da corporação, das pessoas, colocarem em prática e realmente buscarem o um resultado relacionado a essa meta que você estabeleceu. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Lembre, toda quarta-feira, às 8 horas da noite, nós temos conteúdo novo aqui no canal. Já aproveite para se inscrever, deixar o like, ativar o sininho para receber todas as notificações, compartilhar com os amigos e deixar comentários de que outros temas vocês gostariam de ver por aqui. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau!